dis então Sim? Não consegues ouvir? Ah. Não fui aonde? a Não. Não. Mas queres que eu vá? que eu Queres buscar outra coisa qualquer? Tá bem. Vá. Tchau. Agora de, de falar com a Paula, com a Cabeleireira? Já, ah, E agora vinha a falar com o melhor ao telefone e nem me percebi daquilo que fiz ali no cruzamento. Vejam bem, para o Alonso, faz as coisas tão intuitivamente e às vezes pode observar qualquer coisa de errado. E dá um acidente, é por isso que há muitos acidentes, é derivado às distrações. Por isso, maltinha, fica aqui o conselho do dia para terem muita atenção a tudo na estrada e se forem a comer, a beber, a fumar, ou a falar ao telemóvel, ou mesmo a cantar, isso pode dar aso a um acidente, ok pessoal? Vá, maltinha, até o próximo vídeo, peace and love!